Você sabe como funciona a produção de energia solar? Fique aqui comigo que eu vou te explicar. Antes de começarmos, é importante dizer que a instalação do sistema fotovoltaico em sua residência, empresa ou propriedade rural deve ser feita por profissionais capacitados, como os da GD Geração de Energia. Bom, o funcionamento é simples. Os painéis solares precisam da luz solar para produzirem energia. Ou seja, funcionam apenas durante o dia, quando tem a presença do Sol. Se o dia estiver nublado, não se preocupe, ainda existe produção de energia. Porém, quanto mais aberto estiver o céu, maior será a produção de energia. Essa luz solar captada pelos painéis fotovoltaicos é convertida em energia elétrica enviada a um inversor, que faz com que a energia produzida seja compatível com a energia elétrica da sua casa. Ou seja, assim, temos dois sistemas de energia, o solar e o da empresa distribuidora de energia que vem da rua. Quando o sistema solar produz mais energia do que estamos consumindo, a energia excedente vai para a rede elétrica da rua automaticamente e gera um crédito de energia que pode ser usado nos meses em que a produção de energia solar for menor do que o consumo. Os créditos ficam disponíveis por 60 meses. Durante a noite, como não temos o sol, não há geração. Mas fique tranquilo, seu sistema está conectado à rede e você irá consumir energia elétrica da distribuidora. Com a instalação do sistema fotovoltaico, além de economizar na sua conta de energia, você ainda estará ajudando o meio ambiente. Consulte a GD Geração de Energia e tenha um sistema fotovoltaico. Até a próxima!